Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu tô filmando aqui do Rio de Janeiro é tarde, né? Nós estamos na parte da tarde, que é a hora que eu chego do trabalho. Hoje eu aproveitei que não tem ninguém em casa, que eu tô em casa sozinha, pra poder é, gravar um vídeo pro YouTube. Tem mais ou menos aí uns sete meses que eu não posto visto no YouTube, porque a minha vida fez um turbilhão de mudanças, tipo borboleta, assim... Que, que ela vai desabrochando desabrochando então a minha vida mudou de completo né? ela mudou assim de uma forma que se eu for contar que vai dar um livro né então é, eu contei da última vez né que a minha mãe estava internada gente tem cachorro aqui vizinho tem cachorro aqui no vizinho tem um cachorro aqui em casa pode ser aquele lata né, e aí vocês escutem, né, então é isso, ai, cachorro para de latir, então, para atrapalhar os meus amigos do YouTube, é isso aí, então assim, eu quero contar, é o último recebido meu, né, porque a última vez que eu falei com vocês, a minha mãe estava internada, que eu tava também um tempo, no maior corre-corre, eu estava com um projeto novo, então assim, a... eu... Eu não tava trabalhando, né? Eu tava um período em casa e aí comecei a trabalhar, tava em treinamento, minha mãe internada, foi um, uma loucura, assim. E desse meio tempo, o dono do apartamento pediu o apartamento, eu tive que mudar e hoje eu tô aqui, por um período, na casa da minha mãe, novamente. Eu, meu marido, a estrelha toda, a gente. Eu tive que encaixotar tanta coisa... Mas tanta coisa que depois eu posso contar em outro momento aí. É só mais ou menos uma introdução para vocês saberem o que estava que acontecendo, né? Eu estava um tempão aí fora das gravações que eu não estava gravando. Então, eu quero contar para vocês que como eu comecei trabalhando trabalhar uma empresa nova, né? Na última vez eu falei aí sobre se vestir na empresa. Tem várias vezes que você pode assistir. E é, com três meses de, de empresa, uma empresa nova, né? Que eu tava trabalhando, eu ganhei uma premiação, que era para ter gravado no mês anterior, que foi no período da Páscoa, né? Mas como eu não, não tive tempo de, de gravar, e aí eu falei assim, não, preciso contar, né? Aí a minha, a minha trajetória, né? Profissional. Então, eu ganhei terceiro lugar em vendas, né? Ai, meu cabelo tá toda coisa terceiro lugar, desculpa gente, mas eu fico arrumando o cabelo toda hora, Meu terceiro lugar em vendas, né, e aí eu ganhei isso aqui, olha gente, eu já até comi, ai, foi um recebido, olha, que delícia, ah, da Albino, gente, olha, super gostoso, ele já não tá mais aqui, porque eu já devorei tudinho, né, foi na Páscoa, então assim, terceiro lugar em vendas, não foi primeiro, mas foi terceiro, para quem dá tá três meses na empresa, foi maravilhoso e esse albino aqui, olha, albino de colher, para quem ama chocolate assim como eu, gente, eu quero te dizer, além de estar feliz por eu ter sido assim, reconhecida, né, inclusive eu botei lá no Face, escrevi um uma agradecimento aos meus amigos, acho que me ensinaram, acho que me treinaram, né, que foram os mais antigos que chegaram, e aí eu ganhei, e eu, eu fiquei feliz por duas vezes, uma é que eu amo chocolate, gente a amo de um chocolate e outra aqui eu não esperava desse meu desenvolver em vendas porque eu nunca vendi, a minha parte sempre foi administrativa e para mim foi uma surpresa também e aí eu ganhei ovo que eu amo chocolate e eu não conhecia esse chocolate de colher aqui ele vem com uma colher da Albino a Albino é da Nestlé Gente, super indico, uma delícia, indico duas vezes, indico que você foque no seu trabalho né indico também assim que quiser dar um, dar um presente aquela pessoa que tem tudo né é, que você vê assim gente o que, que eu vou dar de presente se ela gostar de chocolate eu indico esse aqui ó o albino de colher Nestlé se quiser ó, tô fazendo comercial <risos> sem ganhar nada mas eu ganhei uma premiação e a empresa comprou albino de colher da Nestlé e se você quiser mandar para mim nestre aí, tô fazendo a comercial, tô vendendo duas vezes. Eu vendi na empresa, ganhei em terceiro lugar e tô vendendo aí para você aí, Nestre. Pode mandar, pode mandar para mim, tá? Que eu quero, super indico, gente. É delícia! Então, aí o que aconteceu? Eu, eu sempre compro alguns produtos da Marrogani né, e aconteceu uma situação assim, muito inusitada, que nunca tinha acontecido comigo, eu passei o cartão e na hora que eu fui passar o cartão o que que aconteceu? É, a menina disse que não tinha passado o cartão aí eu passei outra vez, e aí quando ela falou assim, ah, se vier debitar duas vezes na sua fatura do cartão você pode se dirigir à loja e aí a gente... É, a gente ressarce, né, o valor pra você, desculpa, gente, eu me estou dando o cabelo, ressarce o valor pra você, gente, você não tem noção, a dor de cabeça que me deu pra restituir esse dinheiro, até então que eu fiquei tão estressada, tão estressada, que eu peguei assim, passei pro meu marido resolver, aí eu falei, com a, aí até o, chegou até o administrativo, a administrativa começou, a, aí falou com meu marido, e meu marido conseguiu resolver, graças a Deus, porque eu não consegui, fiquei muito estressada e eu sempre comprei produto chamado Rogane entendeu? Nunca me aconteceu de passar cartão de acontecer isso de duplicidade, mas dessa vez sempre tem a primeira vez e a primeira vez sempre é inesquecível. Se você já passou por isso, comente aí. Então, o que, que aconteceu? Aí a Marrogani se desculpando comigo e tal, porque não queria perder o cliente, achei excelente essa atitude da Marrogani. Eu tô aqui para falar, entendeu? A dor de cabeça que eu tive, mas também foi excelente. E além deles me devolverem o dinheiro... Eles me deram isso aqui, gente, eu amo, eu amo, sabe o que é lavar a mão com sabonete líquido? Não gosto de lavar a mão com outro sabonete, a não ser que se seja líquido. Eu ganhei esse aqui, eu ainda não usei, ele é lavanda de algodão cremoso, não, lá usei um pouquinho, e super cheiroso, realmente, ele é muito cremoso. Olha que delícia. Ele é muito cremoso. Eles deram, além, para que o cliente. Olha que interessante. Legal, né? Para que, assim, não se perca o cliente. Poxa, gente, eu tô trabalhando com venda, tenho aprendido tanta coisa, né? Então, aí eu ganhei esse aqui, Lavanda, sabonete cremoso. Super indico. Que além de vender o refil, ele tem esse negocinho aqui, ó. Uma trava, você pode mudar. Né? Aí sai assim. Ó, se você apertar, ele vai sair. E, ó, hum. da Marrogani. Marrogani, aí Marrogani, tô fazendo a venda e tô falando, hein? Pode mandar mais, Marrogani, pode mandar mais que eu, eu aceito. Ah, então agora eu quero falar mais falar o que eu comprei. Gente, é muito tão bom trabalhar a gente ter o nosso dinheiro para poder comprar as coisas, assim, as nossas coisas. A gente que, que é mulher, que gosta de se maquiar, né? Gosta de se arrumar. É importante a gente ficar bonita, não só para nós, né? E para os nossos maridos, quem é casada e quem namora. É né? muito legal o marido te encontrar sempre arrumadinha, cheirosa, gostosa e toda bonitinha, né? Então... Eu quero falar assim, eu comprei uma blusa, tá? Na, eu acho, ai cai, acho que tá na moda de bolinha, né? Olha que lindo, lindo, né? Olha de bolinha, gente. Depois eu vou fotografar e vou passar para vocês, ó. Ela é de bolinha. Tem esse detalhezinho aqui, você pode usar assim, como pode usar assim. Cara, dois detalhes que você pode usar. Não tinha percebido isso, né? É porque tem a etiqueta aqui. E olha, é da Mercato. Gente, as pessoas me perguntam sobre as minhas roupas e tal, né? É... Sobre as minhas roupas. Gente, super indico. Aí, Mercato, se quiser mandar também, tô vendendo, hein? Tô vendendo a roupa porque a vendedora... tem uma vendedora que eu compro sempre no Mercato né, super indico aí a Mercato aí, quem é do Rio de Janeiro, do Norte Shopping, eu indico a Mercato do Norte Shopping para você comprar Patrícia. Tá lá a Mercato. Gente, olha, eu amo a Mercato. Eu gosto que é umas peças assim, em conta, né, Enquanto tem umas peças lindas que você pode, básica, né, e bolinha, olha lá, eu amo bolinha, tá na moda, e essa camisetinha serve para você usar com blaze ou usar no verão com short, como eu já Pode assistir o vídeo aí em um ambiente de trabalho que eu falei corporativo de trabalho, como você se veste. Então, comprei também, gente. Olha esmalte ó, da Avon. Avon, gente, olha que lindo! Esse aqui da Avon eu vou pintar depois, para vocês verem. Ele é Nauvier, esmalte 5, in, azul negro. Super lindo! Aqui, ó, super lindo! lindo, super lindo, é super lindo, né, aqui ó, lindo mesmo, vou passar ele, vou pintar, eu amo, gente, olha, eu, eu servi o exército, né, pra quem sabe, oito anos eu não podia pintar escuro, ela não pode, então quer dizer, quando a gente pintava unha sexta-feira, quando eu ia uma festa, segunda-feira, no mínimo eu tinha que tirar, que segunda-feira não podia aparecer de minha pintada. Então hoje eu não deixo de tirar um esmalte vermelho. Eu amo vermelho, mas esse aqui eu amei da Avon, preto da Avon, ó, preto azulado. Né? Eu comprei aí, super indico. Eu tenho uma amiga que vende Avon, e eu comprei nela, que é lá do trabalho Então assim, eu sempre compro alguma Gente, olha só, esse batom que eu tô né Eu comprei também É da Avon, ó, lindo Vermelho Color Trend, Avon Super indico, da Avon Ele uhum. é Vinho Rock Vinho Rock Ó, Vinho Rock Super indico você Comprar aí, se você gostou do batom Procure aí uma consultora Avon. Avon, pode mandar para mim também aí umas, uns batonzinhos, né, uns esmaltes, aí umas maquiagens, inclusive com uma maquiagem também que eu comprei nela, que é esse da Avon, a Big Define, que esse aqui deixa os nossos cílios né, maiores. Eu ainda não usei aquele cílios de puxiço, não sei ainda, tem que testar eu fui um aniversário com uma amiga é, sábado, ela tava com esses baixíssas, é lindo, e vejo também gente, que acho lindo então, eu preciso ainda aprender a botar não sei, esse aqui é lindo também ele, ele deixa bem é, os teus cílios assim é, bem grandes né, super indico então, é isso gente aqui eu vou falar das comprinhas dos recebidos né que eu recebi aí a premiação, né? É, a premiação, a da Marrogani, o que eu comprei da Mercato e da Avon. Super indico aí, se você gostou, pode curtir o vídeo. Vamos se tornar amigo, vamos crescer aí a nossa amizade. E curte aí, comenta aí, é, pode comentar, dá ideia aí pra mim. Tô aprendendo tem um tempão. A gente precisa estudar mídia digital. Eu sei que hoje é o YouTube que que tá crescendo, aí assisto muito, se você assiste o vídeo de vocês, se vocês se inscreverem no meu, pode se inscrever e me pedir aí que eu assisto, sim, eu gosto, tô sempre no YouTube, gente, é isso, tá? Até o próximo vídeo, um grande beijo, até o próximo, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Ih, acho que não parou.